O Último ano foi transformador, capaz de mudar tudo e todos à nossa volta. Um ano onde aprendemos a valorizar os menores gestos e preservar o que temos de mais importante. Transformamos a maneira como trabalhamos, nos relacionamos, expressamos carinho e afeto. E reaprendemos a amar. Oi, mãe! Talvez este seja o momento para conhecer o nosso lado mais humano e sua incrível capacidade de adaptação às grandes mudanças. Traduzindo em uma única palavra. Transformação. Mercadão dos Óculos. Cuidando da saúde visual para transformar a vida das pessoas.